Como é que é pessoal? Está-se bem? Pessoal, hoje eu recebi a notícia do jogador mais caro português João Félix, oficialmente apresentado para o Atlético de Madrid por 120 milhões Isto já andava estava a ser falado há muito tempo, tipo, já tinha sido confirmado e não sei o que Mas finalmente saiu o vídeo da apresentação E então eu decidi fazer este vídeo sobre os 5 jogadores mais caros da história do futebol 125 milhões Foi esse o valor que o Barcelona pagou ao Borussia Dortmund em 2017 pelo jogador galês Ousman Dembélé. Eu tive aqui a pensar, eu com esse valor podia comprar cerca de cerca de 250 bilhões, bilhões PCS gamers avaliados em 2 mil euros. Eu acho um valor muito absurdo, mas isto foi ainda só o nosso quinto lugar. Em quarto lugar está João Félix, o jogador que é a razão pela qual eu decidi fazer este vídeo, que é um gajo tipo, o João Félix é espetacular. O Benfica está a surgir com grandes pérolas e eu sou suportinista, mas sei assumir isso. Transferiu-se este ano para o Benfica e está a lhe parabéns. Eu acho que isto é muito bom para o nosso futebol. É pena perder-se um jogador deste para a nossa Liga nós, mas é muito bom ter um jogador português com esta qualidade. Poderá ser o futuro Ronaldo, quem sabe. Terceiro lugar com mais um jogador francês é ele, Kylian Mbappé. Jogador que esteve emprestado pelo Monaco ao PSG por um ano. Jogou sempre empréstimo ao fim e Kylian Mbappé transferiu-se oficialmente para o PSG a título definitivo por, nada mais, nada menos do que 135 milhões. Ah oh, puta, haja dinheiro bro. O gajo é muito bom. Está bem, o gajo é muito bom. Já está melhor que o Neymar. Claro no PSG, pelo menos. <risos> Segundo lugar, um jogador que é tipo nosso irmão, grande jogador brasileiro. Infelizmente está a fazer umas más temporadas, tenho ficado um bocado triste com isso porque o Groto é dele. Filipe Coutinho em 2018 transferiu-se para o Barcelona a troco de 145 milhões, portanto 10 milhões a mais do que Kylian Mbappé. Lembrar ainda que isto são valores tipo oficiais. Eu sei que houve uma altura em que se falava que muito mais dinheiro e não sei o quê, mas isto são os valores que estão, pelo menos que eu tenho atualmente. Eu informei-me no site Transfer Market, não vou deixar na descrição porque não me pagaram, mas já. Yeah. Chegamos então ao primeiríssimo lugar com mais uma estrela brasileira, aquele gajo que toda a gente diz que é o terceiro melhor do mundo e que até hoje ainda não ganha nenhuma bola de ouro. Então, sabem quem é? É o Neymar, pessoal. Não está feliz no PSG. Sinceramente, fala-se muito em ele ir para o Barça, mas eu gostava muito era de ver o Neymar jogar no Real com o Hazard. O Neymar não fez isso. não não Mas com outra avançada topa. Mas jogar com Hazard, Neymar, e ainda arranjarem-me o ponto de lança, sei lá, tipo... Não sei, sei lá... Lewandowski, não sei, mas é só uma sugestão, não sei, mas ele não está nesta lista por causa do Real Madrid. Está nesta lista por se ter transferido do Barcelona para o PSG a troco de 222 milhões. Nessa altura não se fala mais nada, é só Neymar no PSG, que, que valor astronómico, 222 milhões. Mas é uma cena, porquê 222 milhões? Eu não entendo estas cenas, porquê é que não são números redondinhos, tipo 220 milhões? Ou 230. Mas, é pá, 225 já nem era mal, mas 222 porque isso revoltou-me bem na altura. Mas já pessoal, este foi o vídeo. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam da transferência do João Félix para o Atlético. Se vocês achavam que ele ia para outra liga, se o que é que preferiam. Eu sinceramente gostava mais de ver o João Félix na Premier League. não sei. Comentem também o que é que acham do Bruno Fernandes. Se acham que ele vai entrar aqui nesta lista e até ultrapassar outro jogador. Eu sinceramente acho que não. Acho que merece, mas acho que não vai acontecer porque o Sporting de deranhar. Mas já pessoal, foi este o vídeo, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, se gostaram já o que é que tem que fazer é deixar o vosso mega likezão aí em baixo, subscrever e já, comigo é tudo, vejam os próximos vídeos, agora eu vou voltar mesmo on fire pessoal, quero muito like nesse vídeo e já, por hoje é tudo, portem-se mal tchau e...